E durante um certo tempo, durante um bom tempo, a política aqui em Gravatar, ela funcionava como torcida de futebol, como futebol. Independente de se o time é bom ou se o time é ruim, se está bom ou se está ruim, se torce por um lado ou se torce pelo outro. E essa briga política, ela fez muito mal a Gravatar. Né? Os dois lados se estruturaram financeiramente de uma forma muito surpreendente, enquanto a cidade afundava no meio. E se a gente continuar é, nessa polarização, que tenta-se, que, que traz muitos efeitos negativos para a cidade, os efeitos serão cada vez piores, a nossa cidade será cada vez pior. É preciso dar um freio, estancar isso aí e recomeçar com um grupo que tem um projeto para a cidade.